E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando no Lobby enfrentando Blanca, confira o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos e amigas e comentem, fica à vontade. E é isso aí no pic da Game Dove que está na descrição, então bora comigo, tchau. Blanca, você vai ver. Isso não é nada de blanca você tá é vermelhinho hoje. Chega, né? Seu Tasmania! Porrada que não acertou. Mas também ele fica dando esse giro, esse golpe ele me atrapalha. Tá se jogando, né? Toma! Ai! Agora vai! Let's go, da cara! cabe a teita! Ai! Esse VT dele é duas horas Estourou Me lasquei Fiz a defesa Vamos lá, Blanca! Ah! A mão comprida! Olha, você vai ver! Mano. Gente! Olha que situação! Agora você Tem que ir pra cima, Não se afasta, não! Toma aqui, pilão, na sua cara! Ah. Vai amigo. Tá defendendo. Uh! <risos> Fica sem a barriga agora. <risos> ah! Olha, me deu choque. Para de ficar dando choque nas pessoas. <risos> Eu preciso virar esse jogo. Mil Vou ter que ganhar. Vou que ir com tudo. Deixa eu ele. Que golpe! Ah! Golverine! Let's go, Nossa! Esse planca tá sendo tudo hoje! Olha, saiu do meu agarrão do urso eu não posso desistir, gente. Ah! Não acredito. Que triste. Agora você vai ver. Toma, vai. Acertou, miserável. Lão na sua casa! É a fúria. Toma. Não vai. Gira aí pra você ver. Uh, tchau. Pula aí pra você ver. Eita! Segura aqui, vem. Coloca a mão. Nossa, hein, gente. Com muito cuidado. Esse outro tá... Tá demais. Agora você vai ver. Como dá raiva isso? Que não para trás? Ah, Vá, ah, senta aí. raiva toma, gente. Ela tô ganhando. é difícil. Pilão na cara vai. De pouco oh, v shift, vai ficar aí dando isso pra você e ver. Win. Round one fight. Tá bem atenta, gente. Eita, o ah, branca! Tais mania para Hoje ele tá tudo. Vai que eu tô me aproximando. Muito cuidado, gente. O cara tá jogando bem, eu confesso. Mas eu preciso ganhar. Vá pra lá. Olha me enganando! Round ah. two. Point. Você vai ver. Toma! Tiger knee! Meu, você vai bem. só mais um pop pra você morrer. Sai, tá parado pessoal, torçou por mim, pet point. Fica quieto. você vai vir. Só mais um copo. Eita. Bufo. E é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like, comente E também compartilhe com seus amigos e amigas Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui E é isso aí Tchau